E aí, pessoal, beleza? Hoje uma gameplayzinha um pouquinho diferente aqui do Clash Royale. O que, que eu vou fazer? Eu vou tentar uma vitória, pelo menos uma vitória, com um deck super ultra leve. Já avisei que vai dar merda isso. Fiz um deck aqui, ó. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Eu ainda tenho cartas pra trocar de 2 e 2, ó, tenho o Goblin e a Bola de Neve, mas eu vou tentar. Tentar uma vitória com isso aqui. Dificilmente eu vou conseguir, mas eu só vou parar quando conseguir. <risos> então bora lá. O Deck mais leve que eu consegui fazer. Meu Nico Sinclair. Aqui eu ganho na insistência, porque força de ataque é zero. Hum, é mesmo! Tem um gigante. esse gigante elétrico eu não conheci. Ele está levando a galera toda, é impressão minha. Vamos botar todo mundo no campo. Aí, boa. Ele levou meus dois bombardeiros, que a é minha carta mais forte. <risos> já me tirou um monte de vida de aqui, rapaz. Não consigo fazer nada contra ele ainda. Vai ser difícil, rapaz. Vai ser difícil fazer qualquer coisa contra qualquer um, na verdade. Não importa quem apareça A tendência é não dar certo Mas vamos tentando <risos> Lembrando que temos O, o Spark O Relâmpago, o Espírito Elétrico Morceguinhos, Espírito de Fogo Bombardeio, Goblin E esse Esqueletinho Falcatru Cara, eu já me, eu me admiro Eu ter conseguido ter tirado algum dano dele Segura, vocês -se, loucos Ah, a primeira torre já foi nossa, como tá demorando para spawnar as minhas cartas, na verdade. Tá demorando muito, muito, muito, muito. Ó. Eu já, já tem pouco tempo de... De duração. Agora, quanto mais o, os bonequinhos são lerdos pra caramba. Eu tenho que tentar encher isso aqui. Encher. Bombardeira é a única carta que dá dano, literalmente. O resto é, é para morrer. Deixa vir, deixa vir. Vem tranquilo. Olha, eu acho que eu devia ter marcado pra eu tentar tirar um, uma, um dano de uma torre, porque ia ficou meio espalhado os Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Cara, cai espírito aqui, rapaz. O espírito. O espírito é o que manda. Cara, será que eu consigo levar essa torrezinha dele? O deck é leve demais, cara. Ele não faz nada Essas bagulho. Quase saiu um nome feio. Cara, se eu conseguisse empatar, essa. Essa aqui ia ser histórico. Vamos levar essa peca dele. Que essa peca, essa peca. Cara, agora já foi tudo que eu tinha pra largar. Não tem mais o que eu largar. Ah, Marguerite, larguei sem comprovação. Neeeee! Ô, mas ele tomou ruim, hein? Ficou com 500 de vida. Nico James Bond, o Nico 007. Me venceu. Mas aqui eu vou levar todas na esportiva. Vou perder muito. E não faz mal. É um teste que eu vou fazer com deck super leve. Se alguém tiver alguma sugestão de deck, manda nos comentários. Esse é o deck mais leve que eu consegui fazer. Vamos ver. Ih, olha. Vencer só se. Eu caí, cair, cair. Ih, nossa, nível 11 já é. Só se eu cair muito, muito Essa aqui é a partida 2 Partida 2 Provavelmente vai ser a segunda derrota Aí, vamos ver Deixa brotar esses bonequinhos bombardeia é a minha única carta, literalmente, que faz alguma coisa Bora <risos> Ah, Valkyrie Ah, é, Valkyrie, rapaz, sai é pra lá Vamos desviar a Valkyrie de lado vou meter, vou meter um zap lá em cima Nas arqueirinhas Não dá tempo de fazer nada Não dá tempo de fazer nada Aí, matei as arqueirinhas pai, que ser Bora, estoura tudo, estoura tudo, estoura estora, estoura, estoura, estoura, essa gente Cadê meus espíritos, rapaz, eles não foram? Você tá doido? Caramba, cara, cara, cara caramba, cara, cara Cara, caramba, cara, cara Esse cara tem res... do caramba, mas não tem poder de ataque nenhum Cara, consegui atacar uma vez, quem diria? Bom... E além de tudo, além de ser cartas fracas, né, elas não estão melhoradas. Ah, são o cúmulo da fraqueza. Porra rapaz, o que, que é isso? Você não tem humildade no coração? Não tem vergonha de ficar levando os espíritos dos outros? Só que eu tenho espírito? Ele deve estar pensando assim, ah, esse cara está fazendo alguma missão, alguma coisa. missão rapaz, é uma missão divina. Vamos zapear esses caras tudo. Mas esse zap eu consegui acertar. Caramba, é muito bicho, é muito bicho, é muito bicho, é muito bicho. Caramba, cara, perder de 1x0 de novo, será? Rapaz, pensando que vocês vão ficar me debulhando muito minhas muito torres, rapaz, tá doido Vai ser um a zero choradinho, rapaz, com deck de um, <risos> deck 1 um e 2 Aí, rapaz, chance de vitória zero Mas estamos conseguindo, tá melhorando Duas partidas, olha, com, com esse deck... Se eu ganhar uma, vai ser muito. Não reparem os griteiros, tá, pessoal? Que eu tô na escola, daí as prof. gritando. Vou tentar mais uma, fazer mais um testezinho. <coughs> Deck um e dois. The Predator sem clã. A princípio esse aqui eu ainda consigo começar. Tô com 1 um e 2, 6. Tá, vai carregando. Uff, vai limpar o chão aqui meus bonequinhos. Sorte que meu nível de torre é maior que o dele. Deixa bem, deixa bem, bem, tranquilo. Show de bola. Vamos empurrar essa gente vamos ver o que eles conseguem fazer. É, de repente, a próxima eu faço um uma bola de neve, um bombardeio, sei lá, alguma cartinha que dê algum efeito. Porque esses caras são muito roubados. Ah, eles são muito roubados para eu conseguir enfrentar Com qualquer um de chão E ele tem um zap também Então ele vai acabar me levando Esses merceguinhos que eu tenho Ah, rapaz, eu tenho mago também Cara, é muita, muita pretensão É a terceira partida essa Eu tentar enfrentar esses loucos Com deck 1 e 2 Deixar ele disparar Agora vai, corridinha de... Ele tem o tronco, se eu não me engano Então ele pode patrolar meus Meus espíritos rapaz Esse daninho do Spark <risos> não É o Spark, é o Spark né? não é o relâmpago Nem nada Do Spark eu consigo fazer Vamos ver o que eu consigo levar, rapaz, você tá doido? Eu acho que tu vai me levar de graça, assim. Acho que eu não vou lutar. Você acha que eu não vou lutar até o último centavo? Até o último centavo, você acha que você vai me dar três, três... Ai, caramba, vai me levar três três, <risos> três coro já. Ah, rapaz, eu tô enchendo aqui o bagulho, mas nada vai, nunca eu suficiente agora já. Vou até mandar os bonequinhos. Olha ali, rapaz, tá pensando o quê? 3 derrotas. Hoje uh, é desastre. The predator. Eu nem ligo se eu tô baixando o troféu. Na verdade, eu até prefiro. Eu tô enfrentando gente muito forte mesmo. Vamos lá. 3: Terceira derrota. Agora nós vamos para a quarta partida. Pessoal, não esquece do joinha aí. Muito importante que puder dar aquela força. Vamos tentando. Meu bombardeiro. Minha carta mais forte É o touro forte Deixa aí Aquele gigantão dele só ataca a construção mesmo Então por enquanto eu vou Vou largando No mapa Ele já mandou Ele já mandou carta de De mágica E tudo mais ali então Vamos limpar Vamos limpar a área dessa bruxa aqui, não tomamos tanto dano quanto eu achei que fosse tomar Olha aí rapaz, dois bombardeiros, ah, fala sério, devia ter acertado ela Deixa bem, bem tranquilo Haha, <risos> foi pro saco Não tá tão ruim rapaz, tô, tô até... ainda estamos ganhando <risos> Eu vou lançar aqui. Pelo que eu não tenho nenhuma construção. Né? Eu não tem construção pra me auxiliar. Gutias, grilo. Porque minha carta da nós aqui é o bombardeiro. Então vou botar ele aqui e deixar carregar o elixir. Agora ele tá ganhando. Agora ele tá com terreno. Esse André está com terreno melhor do que eu. Point, point, point, point, point. Ah, o bombardeiro é muito lerdo Ah, mineiro É mineiro esse boneco aqui? Não é, não eu lembro Aí eles levam minha torre Aí, mata essa... não matou, Parece você tá doido, tem que essa bruxa Mata esses bonecos, corre pra mim, você tá nervoso ah, Bombar grande vai de vir. Deixa ele bem devagarinho lá, sem ninguém ver. Ganhar a gente não vai. Ah, vamos incomodar esses loucos. Mandar todo mundo pra cá. Um povoar esse troço aqui, rapaz. Eu não vou levar nada caramba, tirou esse tava, Consegui tirar uma daninha, violenta, dá. um daninho violento da. Um 0x4. Vou mandar o um bonequinho. O legal é que o pessoal achando que tá fazendo grande coisa contra mim. <risos> Mas tudo, tudo bem. 4 derrotas. Nada mais previsível. Deixa eu abrir esse. esse caixote. Opa, muito ouro. Ah, sério, era só... Ai. Deixa eu ver, tem algum recurso que eu possa trocar? A bola de neve. Eu não quero fazer um deck pesado. Eu vou melhorar quem eu puder melhorar aqui, deixa eu ver. 8 mil para melhorar. Ai, não quero gastar dinheiro. 4 mil para melhorar o bombardeio. Ai. Melhorar o bombardeio. Pra dar mais um daninho. Mais 17 de dano. Ai, Nível 1, meu espírito elétrico. Vamos melhorar, né? Vamos melhorar já que tá Não dá dano nenhum praticamente Ele só tá aí por tá. Vamos melhorando Vamos melhorando, Quando for barato a gente melhora Nível 3, nível 4 Aí vamos ganhando Os pontinhos de experiência Melhorando Espírito elétrico, nível 6 Qual é o meu nível mais baixo? É ele Vou tentar deixar todos os níveis, pelo menos no nível 9 Nível 7, não sei se eu vou ter... Não, ele não melhora mais que isso Nível 7 Desperdiçou 20 mil, 20 mil, 20 mil 8 mil E 8 mil, tá bom Nível 10 aqui Beleza, vamos tentar mais uma A nossa quinta partida Provavelmente a quinta derrota Mas vamos, vamos lutar, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa que dá aqui. Ih, rapaz, olha tem, tem a letrinha dourada Já, já não curti Cadê? Ih, rapaz, cadê o grito da galera? Nossa, numa nada já levou todo mundo. Show, ainda tamo... estamos invictos. Nós <risos> tomamos dano meio. Será que não bombardeia certa daqui? Olha ali, rapaz, quem diria? Esse goblão aí eu não conheço. Essa aí é aquela tia que joga porco, né? Spawna porco, alguma coisa assim. Nossa, dois porcos. Vai tomar banho. De onde brota tanto porco? Não dá um daninho enfim Ah, maldito Tem esses caras que dá dano em área na gente junto? Aí é, me complica. É, me complica, rapaz. Será é que a carta elétrica faz alguma diferença contra ele? Ah, ele dá dano na área e dá dano na, na construção e no povo. Esse gigantezinho é roubado, né? Pegar banho. tambor. Não tem defesa contra essa gente? Tranquilo Ah, essa bruxonil daquilo que mata meus morceguitos Nossa, rapaz ela, ela muito rápido esses porcos Ah, eu, eu, eu acho que Os adversários Viram porco Acho que foi isso que eu entendi, não foi? Se não foi, eu não entendi Caramba, cara quando eu perco a primeira torre, já começa o desequilíbrio Eu não consigo buscar essas caras tão fácil E aquela rainha dos porcos lá também, ela é roubada Aqui é muito adversário Ó Então vamos lá Ah, maldito furacão, rapaz Leva todos os meus bonequinhos Caramba, cara, 5, a 5 Deck de 1 um é muito complicado, ainda mais em deu tão alto Mas de 5 partidas foi só um 3 a 0 Então não tá tão difícil Manda um bonequinho aqui, parabenizando o fulaninho de tal Aí vamos lá, tentar a sexta, sexta tentativa Deckzinho leve, 1 um e 2 Pamparabam. Contra quem será Ih, rapaz, Xing Ling Nível 10, já perdi Pelo nome e pelo clã Já perdi Então deixa eu tranquilo. bem tranquilo Essa peca aí <risos> A peca dá, dá só uma respirada em cima do meu boneco e já era Cara, apesar daqui.. Ah maldição! Meu medo era esse. Meu medo era um executor, porque o. A peca ela não ataca voadores e tudo mais. Né? O executor já ataca. A peca ela é grande. Ih rapaz, ferrou-se. Caramba, cara Tomando... Morre, bicho Aí Bom, pra mim tanto faz Eu só tirei um daninho de vida dele então, Deixa eu carregar aqui meus dois bichinhos Ele, Com certeza tá carregando tapeca Showtime Odeio o mago Pior que o no... meu... No... Meu Zap, Spark, sabe que não diabo eu não tinha nada dele Aí, boa Meus esqueletinhos Coitados dos esqueletinhos Eles nem conseguem chegar Gastei todas as minhas cartas, já Ai, meus bichos não chegam até lá, rapaz Eles não chegam até a torre Eles morreram antes Cara, eu vou conseguir chegar até o final do tempo aqui sem morrer? Sério isso? Pode ir, Sornado. Ah, é, moleque, tô segurando os caras. Não, não, não, não, não, É, não consegui segurar seis derrotas. Não consegui segurar até a, até a última, pelo menos a contagem ali, para chegar na prorrogação. Vamos mandar um... um dezinho. vamos. <risos> Hoje nós estamos seguindo 6 derrotas 6 <coughs> derrotas, rapaz Tá loucando uma torre deles aí, mas tá bom, tá bom Estamos evoluindo no nosso deck Super Ultra Power Blaster leve <risos> Essa é a primeira minha carta mais pesada, né? Tem 2 Tem um barulho... Ah, tem um caixote maldito. Vamos levar vamos levar vamos levar vamos levar, vamos levar, vamos levar, vamos levar, vamos levar, vamos levar. Ah, rapaz, o problema do bombardeio com é a cansa deles é muito baixo. Ah, eu quase, quase levei esse mago de gelo deles. Ah, volta a internet, volta. volta tu não é louca? <risos> Já tá difícil. Tendo que me atrapalhar. Campeão, campeão, campeão, campeão, campeão. Aí. Vamos levar, vamos levar Cara, só tem um bombardeio de ataque, rapaz Ele é muito ruim Ele não é ruim, né? Ele é lerdo E eu também não quero gastar pra melhorar <risos> Eu tô economizando Quero gastar 20 mil de ouro Pra uma carta que eu não uso nem vem peca. Deixa eu ver Ah, meus esqueletinhos não conseguem atravessar a ponte Não atravessam a ponte Vou gastar minhas cartas mais pesadas agora de fundo <risos> De fundo, para não dizer de fundo Deixa eu ver Ele entendeu agora que se ele fizer um ataque combinado Pra ele é mais negócio Do que só lançar uma carta forte E vir pra cima A P.E.K.K.A, que é a carta forte dele Ele não consegue desenvolver então, se eu conseguisse Se eu conseguisse dar alguma resposta nele aqui Eu conseguisse tirar um daninho bem mais interessante Aí leva esse nobre de gelo, pelo amor de Deus Vou atrair eles pra cá um para cá, um maguinho. A Peca, por incrível que pareça, é uma carta que eu consigo lidar. Que ela é forte, mas ela leva só um. Ela leva só um ponto. Cara, eu levei isso aqui na prorrogação. Porque o carro chefe dele é a Peca. Agora ferrou-se Cara, eu estou segurando o cara, se eu tirar mais dano eu ganho por ponto. Cara, temos chance, daquele jeito, né? Enquanto a chance dele é exatamente não usar a PEC. Se ele usar a peca, ele pode se atrapalhar e eu posso largar um monte de cartas uma vez só. Não! Não! Ligação agora! Nossa, tá tudo trazendo. E merda, hein? Não, não, não, não, não, não. Maldição! Maldição! Ah, rapaziada. Até, até broche. Pavé <risos> assim: sete a zero. Não deu. Na ligação no meio acabou com a minha chance. Eu ia ganhar por pontos. Muito obrigado que assistiu e até a próxima.